E, mano, o jogo tá bem incrível, hein, mano? Vamos tá dando aqui... Vem algumas imagens aqui do jogo, né? Assista a ação em 3D. Tá aqui é o 3D do jogo, né? Como vocês podem ver aí, parece que deu uma boa melhorada no 3D, né? Sempre eles vão melhorando cada vez mais o jogo. O jogo tá bem interessante. Vamos agora tá dando uma olhada aqui na... No... No campeonato da Alemanha, né? Tá aí, ó, Bundesliga, oficial, licença, né, produto da, da Bundesliga, da Bundesliga aí, ó, desafio o título, tá aí, tá bem legal essa interface aí do jogo, né, tá bem, bem bacana aí, bem interessante, né, é, tá licenciada a Bundesliga, vamos para a próxima imagem aqui, tá aqui, domina as suas táticas, né, tá aqui a interface de táticas aí, tá bem, bem interessante, bem bonito, por sinal, né, tá bem legal, tá bem maneiro. Mudou algumas coisas aí da, do 22. Vamos tá dando uma olhada no próximo. Treine o clube de futebol de topo. Tá aqui, né? A interface aí de escolher os clubes aqui. Tá aqui o Arteta, né? Que é o garoto propaganda aí do jogo, né? A Bundesliga está licenciada. Como eu já tinha dito. Tá aqui o Borussia, o Bae. Vamos ver aqui o próximo. Tá aqui uma novidade bem bacana aí, né? Que eles criaram. Foi, cria o seu próprio clube. Galera, a gente vai poder estar tá criando o nosso clube, mano, no jogo. Isso vai ser bem bacana, hein. É, pra quem faz é, conteúdo aí no YouTube aí do jogo, vai ficar bem bacana. Imagina criar um clube dos inscritos aí, mano. Aqui na, no Soccer Manager 2023. Pô, mano, bem da hora. Gostei dessa novidade aqui, hein. Novidade bem top mesmo. Tá aqui as logos. A gente vai poder estar tá, é, colocando logos. Os uniformes, pô, bem bacana isso Essa novidade aqui me agradou e muito Vamos para o próximo aí Cria sua equipe de sonhos Opa, vai poder criar a equipe dos sonhos, né? Contratar os jogadores certinho aí Pá, bagulho de contratação Bem bacana aí a interface, tá bem maneira Vamos aqui para o próximo, né? Assine, assine Jogadores de futebol oficiais Tá aqui, cara, esse time, mano Olha esse time absurdo, mano. É. Salah, Haaland e Vinícius Júnior no ataque. Meu Deus, que ataque é esse, hein, mano? Bom time aqui. Pra contratar, né? Tá falando mais das contratações de jogadores. Tá aqui, ó, time do mês, né? Vai ter esse negócio do time do mês aí também. Bem bacana, por sinal. É, Melhore o seu clube dentro e fora de campo. Aqui tá aqui a zona do clube, né? É onde dá pra aumentar as estrelas de treino... É, e outras coisas, estádio, a zona do clube, academia, né? E várias outras coisas aí no, no seu clube, né? O clube que você estiver é, comandando. Vamos para aqui para a próxima. Assistação em 3D, tá aqui. Bem bacana aí. E é isso, galera. Essa daí é a novidade aí do Soccer Manager 2023, né? É... Pra fazer o pré-registro aí, é, entre no seu Google Play aí, galera. Pra fazer só o pré-registro aí. Tá bem bacana. É, vem mais novidades por aí, né? Eles sempre trazem boas novidades aí pro jogo, né? É, bem bacana mesmo, né? Bem bacana. Ficou bem legal, bem interessante o jogo. Eu gostei muito daquele... Daquele modo ali de criar o seu clube, mano. Esse aí, galera. Essa foi a novidade. Essa foi a novidade aí do jogo, né? O jogo foi... Foi lançado dia 1 de julho, né, de 2022 Na Google Play aí E vamos aí, mano, agora é só aguardar aí Pra tá testando o um jogo aí Pra nós estar tá testando um novo jogo aí Da Soccer Manager 2023 Beleza? E galera, se curtiu esse vídeo Deixa aquele like, se inscreva no canal E ative o sininho pra estar tá recebendo novas indicações Passa no nosso canal, aí, link na descrição E tamo junto, valeu galera E fui! <música>